E qual que é a importância dessas contas bancárias? A conta bancária, ela é a alma da prestação de contas. Problemas no fluxo financeiro, certamente, levarão a problemas sérios na aprovação e multas, recolhimentos. Todo recurso que entrar nessas contas tem que estar identificado e todo recurso que sair também tem que estar identificado. Elas têm que estar blindadas a depósitos sem identificação da origem, saldo inicial zero, saldo final zero, tratando as sobras, que vocês vão aprender aqui, e encerrando as contas na hora da apresentação da prestação. A gente vai falar depois da utilização de cheques, mas por hora... É importante vocês saberem que a atenção às contas bancárias tem que ser redobrada. Quantas contas têm que ser abertas? De rigor, obrigatoriamente, só tem uma, que é a doações para a campanha. Tanto para partido, quanto para candidato. Mesmo a direção municipal, lá daquele olhinho d'água, mesmo, Aquela cidadezinha lá, 5 mil habitantes, tem que abrir conta doações para campanha, agora na eleição presidencial, eleição geral. Por quê? É a única forma da justiça eleitoral saber se houve ou não movimentação de recursos na municipal. Mas pode movimentar recurso na municipal em eleições gerais? Pode. Pode. Não há problema nenhum que as esferas partidárias movimentem recursos a despeito do tipo de eleição. A recomendação é que vocês abram as três, porque não dá para saber que horas que o recurso vai chegar. E se o recurso chegar e a conta não estiver aberta, vocês não vão poder receber o recurso. Principalmente mulheres e pessoas negras. Porque existem as cotas e se chegar o dinheiro e a conta não estiver aberta, o partido também começa a ter problema, porque não consegue repassar. Orientamos que abra as três contas. Levem o comunicado... BACEN 35979 e a Resolução 23607, porque os bancos muitas vezes nem sabem como é que é o regramento dessa conta de campanha. Não pode ter cobrança de tarifa de manutenção, de tarifa de cadastro, mas tem que ter a cobrança dos serviços prestados. DOC, TED, cartão, extrato. O que mais? Talão de cheques. Talão de cheques. Peçam para não emitir documentem, para não expedirem para vocês talão de cheque da conta de fundos públicos. Por quê? E se vocês não receberem recurso público? Não pode movimentar recurso de outra natureza. Já vai ter um probleminha aí. De preferência, evite talão de cheques. No geral, eu falo que é talão de problemas. Cada folha é uma possibilidade de desaprovação. A gente está na era do PICS, do DOC, do TED, das transferências, TEF. A gente vai segurar só um pouquinho as perguntas, Tá? Só para não atrapalhar, anota no, no seu material, se eu não responder, depois você me pergunta. Como você chama? Rosana. Rosana. Anota de cantinho aí, Rosana. É, no SPCE, a conta doações de campanha costuma vir sendo chamada de outros recursos. Então, por mais que a gente todo ano peça para que essa conta seja chamada doações para campanha... Não estranhem se depararem com essa nomenclatura. Se for detectado que houve movimentação de recurso fora da campanha, desaprovação de plano e os autos vão para o Ministério Público, podendo cancelar o registro e caçar o diploma. Tudo tem que transitar pelas contas de campanha. Não deem mole aí. Marco inicial, então, o cumprimento do mantra. E até que dia pode gastar e arrecadar? Até o dia da eleição, pode arrecadar. Mas, eu sempre falo que até a sexta, né? Porque tem que ir para a conta bancária. Se tiver dívida, pode arrecadar. Na verdade, a palavra aí melhor seria, se houver débitos pendentes. Porque só vai ser dívida se não conseguir pagar os débitos pendentes. Pode arrecadar até a data da entrega da prestação de contas. Já temos uma arrecadação iniciada, uma permissão de arrecadação iniciada, que é a vaquinha virtual. Desde o dia 15 de maio, essa arrecadação já está acontecendo. A mesma regra de arrecadação normal. Só pessoas físicas podem doar, com limites diários, que a gente vai ver, Origem lícita, dentro dos limites, a mesma coisa. A única diferença é que existe uma instituição arrecadadora intermediando e esses recursos só vão chegar ao candidato na hora que a conta bancária estiver aberta e ele estiver regularmente como candidato. Temos uma exceção para contratações permitidas antes da conta bancária aberta. Cuidado, cuidado. Tem muita gente que queima a largada e já é desaprovado de plano por ter feito contratações antes da conta aberta. Contratar não quer dizer pagar. Contratar é simplesmente estabelecer ali Aquele, aquele acordo com aquele fornecedor daquilo que vai ser fornecido. Só existe autorização para contratar sem ter a conta aberta e depois da data da convenção do seu partido para instalação física e virtual, que é o desenvolvimento de sites, do comitê de campanha. Eu coloco aqui alguns exemplos, fora isso, não pode contratar gráfica, não pode contratar nenhum material, não pode contratar, Ah, vou lá e vou fazer já o meu contrato de locação de veículos. Não pode, só esses dois mesmo.